Olá pessoal, estou eu, Madalena, Janaína, Josué. Estamos aqui numa estradinha de terra, e Minas Gerais. Minas Gerais. Bom, já dá para saber que é Minas Gerais, porque tá o Josué e a Janaína, já sabem. <risos> nós estamos aqui e fazendo umas análises, então nós estamos andando aqui. Só que é engraçado, mesmo andando assim, batendo perna, é uma delícia, gente. É uma delícia. Vocês não imaginam, vocês não imaginam que nós vimos hoje que nós viemos pra cá. Parece que o mar tava bem debaixo da serra ali, ó. Muito bom. Mas devido à pressa, devido aos, aos compromissos, não, não gravamos. Dava até pra gravar, mas não gravamos não. É, nós não pedimos autorização. É, não pedimos autorização, achamos. E agora, José? A direita ou a esquerda? Direita Direito. Direito. Se fosse por mim não sabia não, ó oh, pessoal Quem é da cidade na roça Tomou um certo prejuízo, viu? Vocês viram ali? Eu falei, ó oh, José é agora Direita ou esquerda? Por quê? Porque Quem tá aqui não sabe pra que lado que é o sul o Norte, o leste e o oeste não, hein? Só quem tá aqui mais mesmo, É Mais fácil hein? perder aqui do que é São Paulo Ah, hoje. muito mais hein? E aí nós estamos aqui andando Conversando, trocando ideia Não querendo ir embora pra casa Mas fazer o que? Tem que ir, né José <risos> Fazer o quê, né? E nós tava num lugar ali, A gente. Continua, né? É. Nós tava num lugar ali atrás, que se nós fôssemos passar uma noite ali, José. Seria bom Nós de... tava ali atrás naquele lugar, naquela pedra lá. Se nós fosse passar uma noite ali, hein? É gostoso, Zé. Né? Hum, Difícil. hein? pedra, ah. na beira, na pedra, tinha um lugar não sei não, eu tô desafiando você, vamos passar uma noite lá na serra. Não, mano. na pedra lá, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer isso aí sim, por que não? Tem um chalé lá em cima na montanha, Cícero Tem? Um chalé lá em cima na montanha ó, deve... Lá atrás, ah, né? ver. lá o telhadinho Tô inteiro. vendo, eu acabei de ver Meio rosa, Nossa, né? Nossa, mas deve ser muito lindo, Meio hein? Meio rosa, né? Pra onde que vamos lá? Eu queria ir lá Sei não, olha lá Olha lá, olha vai lá, lá, lá. Agora dá pra ver Agora aqui. dá poder ver Olha que lugar, gente, ó Que lugar bonito, não? Só que tem uma coisa, né, José? Onde tem eucalipto, né, meu amigo? É. A terra seca, né? Não faz barro, não. Ela Mas... passarinha. A passarinha, já planta passarinho. pra poder não fazer barro na estrada, é assim. Ah, sim, verdade. É pra chupar água. Verdade, é verdade. Senão, se não fizer isso aí, aqui fica uma lama, não, né? Não passa, né? Quando chove, né? Mas é muito verde. Nossa, olha aquilo ali, que coisa mais linda. Olha que mata linda assim. Olha que coisa bonita. Olha isso. Fantástico, né? Vou dar uma paradinha aqui, eu, dessa vez eu vou filmar. Indo para lá eu não pude filmar porque eu tava acompanhando eles. Vou dar uma paradinha aqui, pessoal. uma que matão bonito. Para nós ver rapaz. um lugar bonito e mostrar para vocês. Foi nós lá, estamos né? aqui, ó, aqui tá o Josué do meu lado. Ali tá a Madalena e a Janaína preparando um lanche. Nós estamos no alto, num lugar simplesmente maravilhoso. Lindo, né? Lindo. Tá ah, A Madalena. A... Você disse que passou na doceira, né? Coisa Falei, lindo. ó. Aí ah, trouxemos o e... doce de casa, né? Esse doce aqui, ó. é Doce feito pela Janaína. <risos> like doce this. de leite cremoso. Cremoso, pastoso. É. E olha, olha gente. Lindo. Eu tô vendo daqui a beleza daquelas pedras ali, ó. Aqui, é a, aqui é a Janaína... Olha ah, que coisa gostosa, para nós, tá vendo? Nós ali, a dona Madalena. Gente, pequena bezerra, Tomou né? Leitinho, Era, pedras. Eu saio de casa e carrego leite. Aqui tem muita pedra. É, é um lugar tá de muita bem, pedra. Matéria pra ele. Ó, isso é viver, gente. Ó, isso aqui é coisa linda, ó. E agora essa mata aqui embaixo. Tá é bom? Se não tiver oportunidade, eu e mais Josué vamos cortar isso aqui na canela. Meu Deus, eu, eu não duvido, ó, eu não duvido mesmo. Arruma um eu facão vou... bom? Ah. E.. <risos> A água e um lanche e corta isso aqui na canela, ó. Olha que lugar lindo, ó. Mas bem, você não travou o vídeo, travou? Tá vendo? Não, eu, eu, mas eu que lugar bonito? Não fica na não fica? Fica. E tem umas casinhas aqui, gente. Olha que bonitinho. Ali tem uma. Aqui é lá, eu acho Tem uma ali. Quase tem outra casinha é lá. Bom. Olha lá. Pessoa que mora num lugar desse não quer sair daqui não, viu? Não quer que ficar mal. por aqui. É uma vaquinha aqui E ali embaixo deve passar uma água muito agradável por... Ah, com certeza muito... Ah, deve passar sim Da onde que eu tô aqui não dá para ter uma certa noção Mas olha só Nós estamos bem no alto, ó E lá deve estar o quê? Daqui lá dá o quê? Uns 500 metros, José? Ah, dá, né? Lá embaixo passa água Olha que natureza, ó Lugar simplesmente fantástico, hein, José. Lindo demais, né? Será que a dona Onça não mora aí, não, José? Ah, mora assim, com certeza. A terra das Onças lá, ó, Certeza, ah, né? Ah, mas eu fiquei encantado com aquele chalé, eu queria ir lá, você. Eu vocês vi viram lá. A comunidade é uma lá no chalé, né? Ah. E aqui tá o pessoal, nós, nós paramos o carro aqui. Agora é tomar, ah, tomar um que café que com é. leite, comer um pão com presunto de queijo. José tá com a copinha na mão ali. Deu leitinho. É, o negócio aqui tá bom. <risos> Madalena já preparou o lanche dela. Pode comer bem, pode comer. Eu espero. Vamos fazer um lanchinho? o matão de Ô, Janaína. Hum? Aquela senhora lá, é, o nome dela é Rosa Cruz, né? Ou Vera Cruz? Rosa Cruz. É Rosa Cruz? Aham. Uh -huh. Bom, você vai perdoar se a gente errar? Não lembro se é Vera Cruz ou é Rosa Cruz. Ela falou Rosa. Rosa, né? Mas nós estamos aqui, Rosa. Pode. É, fazendo pesquisa de campo. Estamos vendo o chácara para vender, se para vender. Nós estamos aqui, tá? Então, se nós encontrarmos alguma coisa que cabe no seu bolso, a gente avisa, né, Janaína? Ele mora avisa nós. A, O Josué e a Janaína entram em contato. Eu tô fazendo empenho para isso, porque ela é. vai é um lugarzinho legal para é. ela. É, Mas eu não sei não, viu, Cícero? Eu acho que eu vou rodar o Sodeca lá, pegar o Merker lá, né? Uhum. Tá vendo? Daquilo que ele está querendo vender lá na Serra, né? Não sei não, se vai sei lá, viu? É, então. De <risos> maneira que nós estamos aqui, andando, passeando, buscando... Conhecer lugares, tá sendo muito bom. Pra mim tá sendo muito bom. Bom, eu gosto disso, né? Olha que coisa linda. A altura e daquilo. E nós e estamos um pouquinho olhando. mais baixo. Aquilo oh, lá é a alegria dele. Ele bota o bermudão. Ah, é, <risos> e o sol tá bem no meu rosto. Quem sabe ele não consegue ver o moleque? Uhum. Eu mais de lale, hein? que o que a gente tava vendo, né? Que eu ia falar pra você que na hora. Ele falou que ia dar de Na casinha ali, ó. Porque o tem eu com ela que tem muitas amizades, família então a turma vai vender é ó, olha que tranquilidade desses animais, gente. Ó, fica aí sentadinha, ruminando. Chega que dentro Bom. A joelha, né? É, mas ela tá com medo, ela não me conhece, né? É. Mas você vai fazer? Vai fazer cocô? Para mim, moço. O xixi. Vamos ver se a galera deixa, vamos ver se ela deixa. Azul, não deixou o garinhar não deixa o garinhar. você. Deixa. Não, calma, calma, calma, não vou. Ai, mas Você também vai levantar. Tô vendo que eu não tô conseguindo amizade aqui hoje não, hein? Vem cá, vem. Quer é, não. Tá mancando? Parece que tá um pouquinho. Nem uma dessa pra deixar o varinho, Ah, ela não falei que ia fazer cocô? É, percebi, Ô que... cocô, o xixi? Não, né imagina ah, que beleza fazer móveis aqui, ó. Ó. pois é né ó tamanho gente gigante um móvel isso aqui, tirar ele sabendo... quantos metros tem aí sim mais ah, ou, ou menos sete oito por aí né ou mais né dá tá gosto né uh -uh. que gostoso né Sique? Tá, que aqui gostoso. Só a parte que você aqui traz, né, galera. Sim. Só a parte que daqui aqui traz. Você não virou pra lá, não né? Não. Ali é a estradinha. Que Eu não sei pra onde vai. Acho que é pra aquela propriedade lá. ó. Uma propriedade que tem ali. Tem uma casa bonita ali. E olha o morro lá em cima, gente. Coisa mais linda! A árvore, madeira, madeira. Olha quanta madeira caída. a vaquinha, tem outra lá, lá longe. ali em cima tem outra estrada deixa eu mostrar aqui é, tem outra estrada aqui que eu não não sei para onde vai porque eu não conheço aqui Tô chegando aqui agora quem sabe dá certo de ir para lá depois, não sei eu vou lá conversar com o pessoal Madalena está andando ali lá na frente está Janaína e Josué e Madalena está comendo batata palha que aliás é uma delícia ó. nós estamos aqui gravando vamos ali com o Josué e vamos ali junto com a Janaína para conhecermos esse pedacinho de terra aqui ó vamos conhecer esse pedaço de terra tem umas vaquinhas ali embaixo alguém já passou uma máquina aqui já terra plenou talvez a pessoa até vai querer fazer uma casa Olha a vista, que coisa mais linda, ó. Olha a vista. Só tem bolsa, daquivas. Lindo lugar, viu? Olha que lindo aqui, ó. que bonito que é. Espero que Deus nos guarde, sabe de que, gente? De cobra. Cobra, é muito perigoso nesse lugar. Tem uma perguntinha, olha aquela casa amarela, que linda que fica uma casa amarela na roça. Na roça fica. Fala criatura! bezerrinha gente ó de oh, menina bonita onde é que tu vai barulho de água portanto deve ter cachoeira Olha, menina como é que vai você Não quer saber de papo difícil gosto de ter histórica olha lá olha lá gente ó sei lá embaixo tem uma cachoeira já viu né Fizeram até uma parede há muitos anos atrás, ó. Aí tinha um girador aí, eu vim falar. E dá para entender que ali embaixo Zue, era água mesmo. Enchia tudo água isso é. tá lá em cima lá, Era é uma isso. presona. Era. Aí soltava um dino, um dino. Girava eles para resíduo pra tinha aqui antigo. Agora eu não sei onde que era a fazenda, isso eu não sei. Mas a lenda conta foi, é isso. É isso mesmo. Bonito, né? Muito lindo, não? Bom, eu vou dar um seguinho ali embaixo. Se eu tremer, vocês não reparam não que eu estou descendo. E descer assim é meio complicado. Mas nada que a gente não descomplica. Como eu falei, que Deus nos guarde aqui de cobra, porque está muito quente. E lugar de pedra, pessoal, é complicado, viu gente? Uma bela de uma árvore. Uma sombra muito agradável, mas eu vou descer para cá. Porque o meu assunto agora ali é aquela água. Vamos que vamos, com cuidado para não escorregar. Uma árvore seca do meu lado. Então aqui ó, segundo meu amigo José falou, tinha um dínamo que foi feito pelos antigos. E esse dínamo girava. Aqui tem uma peça. Eu não sei que peça que é Ó E há muito tempo atrás Eu acho que girava, né? Não dá a entender que girava? Dá a entender que sim, ó Ó. Tá aqui, foi muito bem chumbada E eu acho que Era por aqui o dínamo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui Tem um lodo, gente, ó Tem um lodo aqui, ó Mas dá pra passar Não Olha aí, ó. Foi um tapete macio, velho. Foi um tapetinho macio. Vem cá. Tá com medo? Ah, mas você não conhece medo. Você tá do meu lado. Eu te protejo. Vai, mas ele não vai acreditar nisso mesmo. Pensa num lugar. Como sempre eu falo, agradável. Gente, mas foi muito bem feito, viu? Olha. Ali tem um, um lugar ali que foi muito, mas muito bem feito mesmo. para poder instalar a peça. Eu acho que a peça era instalada aqui, gente, ó. Vou até arrancar aqui, ó. Ó. Eu acho que aqui era instalada alguma coisa, ó. Tem, tem alguma coisa aqui, ó. Ó, tá vendo que tem um círculo? Ó. Aí ó, tem uma peça aqui ó, uma chapa que eu acho que era ele que girava ó. E aqui tem um rasgo, né, nessa parede ó. Com certeza que girava alguma coisa, né? Eu acho que era uma que descia. É. Ah, é mesmo, pode ser uma comporta que descia fechava o fluxo da água. É, José está esperto. Aí vem aqui, essa árvore que nasceu muito tempo depois Vou passar aqui beirando a raiz dela, a raiz dela Essa árvore que nasceu Subiu lá no chão Ou mandou a raiz para baixo Ela vai embora Olha lá E aqui Continua Fizeram um muro muito bem feito Mas que capricho Rapaz, o cara que fez isso aqui caprichou muito, hein? É Josué. Que bem feito que ele fez a, a comporta. A comporta, bem que você falou, ali tem uma... uma corrediça. Você já chegou a ver aqui? Tem uma corrediça. Então significa que descia mesmo ali, ó. Fechava. E ainda continua a localização da... Do trecho que a água corre por dentro Ô Josué Dá para resgatar isso aqui de volta, não dá? Pode Só assim você fazer o riozinho de novo Se quiser fazer a comporta para travar a água O riozinho é tá bem. você vai isso Isso vai na água só a... A energia vai precisar De lá, lá era onde saia o, o restante, né? A ah, sobra, né? Ali não era daquele jeito. Quando eu vim aqui a primeira vez, não era daquele jeito. Ah, não era? Não, era para quebrar. Ah! Aí eu senti tudo aqui, ó. Dá para imaginar o mundo de água que não era aqui, né? <risos> Muito O cara que fez isso aqui, ele pensou, né? Muito bem pensado. Muito bem pensado. E a raiz veio aqui, ó. A raiz, a raiz vai mesmo, gente. A raiz, ela vai. E vai mesmo, onde Aqui do lado tem a raiz também ó A raiz dela ó. E vai, só que daí ela vai arrancando tudo também Uns pouquinho ela vai quebrando ali, já quebrou ó Aquelas placas lá foram quebradas pelas raízes já que foi abandonado, né A energia chegou Desligaram o dínamo E acabou que Ficou abandonado esse lugar aqui Uma pena, né Uma pena Vou retornar agora a Madalena não quis vir aqui, mas eu vou voltar para o lado de lá Para a gente continuar A nossa, nosso passeio Vamos descer aí gente Ó. Rapaz, ó, ó, olha aquilo ali. ó se eu aqui, um de mais uma voltinha ali para frente? gente, é muito bom andar num lugar desse, viu pensa num lugar que a gente quer estar no verão porque tudo aí pra baixo é água tudo é água Madalena vem vindo lá atrás pessoal eu tô indo na frente e aqui tem um caminhozinho e do lado nosso aqui é pedra eu não sei como, como chama essa pedra aqui, ó Ó, oh, tudo é pedra. Ah, se eu achasse ouro aqui, esmeralda, hã? Será que não tem? Olha que lugar bonito, olha lá embaixo a água. Hã? Oi? Notei e eu pensei no detector, mas a Madalena pensou também. Isso aqui é pedra de amolar. Ah, é? Ah, é. É. é essa aqui é de amolar? É, mas o é que você acha? O seu deca tem lá, né? Já tem. Até eu acho que Eita, tudo vem tudo daqui. Lá. Ó, tudo lá. Mata, mas qual será? É incrível. Incrível mesmo. Uh, nossa, passa lá com pedrinha de amarrota, gente. Não, mas tem aqui. Tá um, e é próprio de molar, né? Não é que isso aqui é? Não é? Não. é difícil saber, né José? Essa não é. Não, Madalena, ela não tem um jeito certo. Ela é, ela é minha. Bom, eu não entendo, né? Nunca mas vi. Também, sim, mas não, é não, não, ela tem que procurar aqui, vai achar uma pequena. Aí tem. Parece que faz de na rei da outra, né? Então, fazer que coisa engraçada. Isso é a natureza que tem, viu, galera? Gente, fazer mas fazer que lugar, né? gente. Muito bom, viu? Já faz é tempo, Janaína. Porque você que aqui tem cobra, ah, tá meio? Não, assim? não que tem cobra eu sei. Deus vai é nos guardar que guarda. porque.. Oi? Ah, é o dente do leão. Ah, o dente de, de leão. Ela sobra vai pra onde você vai casar. Vai pra lá, ó. Pra lá não tem ninguém. Ai, ai, ai, não tem ninguém pra lá não. Será que eu vou morrer? Credo! Olha lá, onde ela está soprando os dentes e não tem ninguém lá... Tô... Ah, não, hein? Hã? Ah? Ai, ai, ai, gente, ó. Madalena soprou o tal do dente de leão lá. Diz que é onde vai a semente e é onde tá o namorado dela. Foi lá para meio do mato... Ih, tá é estranho essa conversa aí, hein? Está muito esquisito isso, viu? Tá parecendo aqui, é? Que, que é, Madalena. É? Tem uma faca para nós ver. Então, né? Então, vamos continuar andando. Gente, olha Aqui nós estamos numa altura De mais ou menos Eu vou falar uma bobeirinha aí, viu Uns 50 metros mais ou menos De, de, de altura aqui ah, é mais, né? mais, né Opa, opa, opa, opa Gente do céu Lá embaixo Continua outra cachoeira Lá embaixo Eu não trouxe a outra a filmadora Foi de propósito Por conta do lugar que eu estou Mas aqui filma bem uma qualidade de orquídea né Madalena uma qualidade de orquídea aquilo ali né lindo lugar olha esse pé de banana de macaco ó é coisa mais linda em Embaúba. a chamada em baúba Vou descer aqui, ó. Pra mim mostrar pra vocês. Mais o perto. Muito cuidado. Olha que coisa mais linda. As borboletas ali, ó. Tem duas. Uma nessa daqui e a outra acabou de voar. Era ali, ó. Tem na folha sentadinha lá. Mexendo com as asas. Isso aqui é uma qualidade de orquídea. Tem um nome certo desse tipo de planta, né? Eu falo que é uma qualidade de orquídea, mas eu não tenho certeza que é porque tem muito, muito tipo de orquídea, mas deve fazer parte da família. A grossura do pé de embaúba. Simplesmente maravilhosa. Ó. Ah lembra-se do que o pessoal falou, que onde a, a madeira fica vermelha. É porque o ar é muito puro, pois é, é muito puro mesmo. Lindo aqui, lindo. Deixa eu continuar para lá. Muito cuidado, porque há necessidade. Oi? Você fazia o flecha com ele lá, embaixo, ó. Aquela lá antigamente. Lá embaixo, né? É, o índio. Fazia flecha lá, ó. Eu não conheço. Nunca vi, na verdade, né? Onde que está o lugar que você falou para mim, José? Olha lá a abelha lá A abelha voa de saco. Ah, eu estou vendo essa voando aqui. Ó. Ela é ataque, José? Esse tipo de abelha? Ataque, mas não é um desejão. É igual a Arapuá? É, Ele é rico a é senhora lá, né? Está aparecendo com Aqui no pé desse... Essa árvore tem... Uma abelha que eles chamam daqui, aqui de boca de saco. Ela está me atacando aqui, já, ó. Ó gente, ela está me atacando já. Mas vem, deixa eu mostrar aqui. Aqui ó, ó. Gente, ó, continua a água lá, ó. E dá a volta por aqui, ó. Está me atacando na abelha aqui, ó. Vendo meu cabelo aqui enrolando. e já enrolou bastante. Acho que dá para passar bem. Acho que dá. Vem. Vamos ali embaixo. Vem, preto. Cuidado para você não escorregar. Não vai descer, Josué? Você prefere ir por aí? É. Aí não desce. É. Aqui não passa? não passa? Ah, você já conhece. É. Ah, é? Meu Deus, que lugar mais gostoso! Eu vou lá onde o José falou para a gente poder descer na outra cachoeira. Agora estou travando a nossa descida, que tem que ser com muito cuidado. E é onde eu falo para vocês não reparar o balanço da câmera, porque eu estou com uma que não tem gimbal. Ou seja, vai balançar um pouquinho. Então vocês não reparam não. Estamos descendo aqui. Esse tronco aqui está morto, gente. Eu olhei para cima. Ó. Essa árvore aqui já não tem mais vida em si. Aí, ó. Opa. Ó. Ó. tá vendo? Só tem formiga. Ei, fui mexendo, não devia, hein? Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Olha que festa. É a árvore tá morta, mas tá dando vida ainda para dando condição de vida, né, para outras espécies, Olha Vamos lá, vamos ver o que o Josué achou ali para me falar. Parabéns. Ah, mesmo, Josué. Gente, o pessoal no passado aqui, ó. Tá. No passado. Peraí. peraí, peraí. Deixa eu passar lá dentro. Deixa eu passar aqui. Olha as cadeirinhas lá. Você tem buraco aí Passar pra cá. Agora você dá a mão pra ela. Agora você dá a mão pra Madalena. Cuidado com ela aí. Enquanto, enquanto a Madalena vai indo, vou mostrar aqui, ó. Isso aqui tem concreto aqui dentro, dá para vocês verem. E lata que aliás, é tá um perigo, viu, gente? Calcula se alguém cair aqui, ó, batendo uma fina dessa. É um cano que desce aqui, ó, e por dentro aí, ó. Lá em cima tem algo feito de concreto. Então, com certeza devia descer água, pelo que eu tô entendendo aqui, numa certa velocidade para ir lá embaixo, onde nós vamos agora. Tem que dar uma volta nesse barranco porque só mesmo de rapel para descer lá, por onde, onde eu estou. Que Não que é? Qual árvore? Eu tenho um sorte que eu na minha casa, vou mandar essa aqui, ó. Essa daí depois de flecha, ó. Ah, é? É. Vamos continuar descendo, devagarzinho. O que desce, porque é alto, dá pra poder ver, né? Não dá pra ter uma noção, mas dá pra ver que é alto. Como o José já conhece aqui, tá nos levando por um caminho eu tô achando que seria aqui, ó. Eu acho que é aqui. aqui ó. já que nem posso ajudar uma cair lá Já que Vai de lado, sempre de lado assim. Não, graças a Deus. Tem que de lado De lado, sempre de lado. Isso. Isso aqui, ó. Desce. Aí. Nossa, hum. é que é uma traga. Até boa essa aqui ali. Eu já tô cansada já. Opa. Sempre de lado, né? Uhum. Mas você pode descer pela casa também, entendeu? É, né? Uhum. Ai ah, meu Deus, caiu. Eu Não, fiquei. eu só escorreguei. <risos> Viu? Eu só escorreguei. Esse, essa palavra caiu para o alciço aqui é só escorregar. <risos> Olha lá, Madalena. Eu escorreguei ali. E o pior que a gente não consegue dar é, moço, você cai com outro. Não, não, igual aconteceu é comigo, você tem que cair de lado. Você não pode, quando você escorrega, apavorar. Se você for de frente, você desce de frente. E tem que cair com classe. Né, né, José? Se vai cair, tem que cair com classe. Ali eu não caí com classe, não. Cair foi com... Ai, chegamos, graças a Deus. E isso, viu? Ai que beleza Fiz de, de água! É bom vender por causa você. Aqui nós não vai, tem água. Tem é água ai, sim, será um sonho, é. né? Não, mas ele vai vender um pedaço também, um pedaço pequeno, é muito mais fácil. A gente gente do céu. Vamos levar um pouco, dá uma represa. É só limpar, né, José? Pra limpar bem limpinho, ó. Que vai uma represa e calcula os peixes, José. <risos> Hã? Lá naquele meio, lá a estrada passa em cima lá, ó Com as árvores lá, ó Ah sim, Mas passa? É um minão lá com o mundo Dá para imaginar ali, né, ó é. Vamos ver aqui? Bom, gente, não sei nem falar, né? Dá uma olhada nesse aqui Olha Água, água fresca, ó E vai embora ali para baixo a Água aqui é... É, é mato água. A água aqui é mato. Alguém botou uma caixa aqui, ó. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Vai embora para lá, ó. Aí a ponta dela aqui, eu vou até mostrar para vocês. Tem gente que fala assim, ai, por que, que não fecha a torneira? Por que, que não fecha a torneira? Mas fecha a torneira para quê? Não precisa fechar a torneira, não. Aí, ó. Eu ergui, né? Já volta a água, já. Linda, né, bem? Água fora de sério, né? Eu tô contra o sol, deixa eu subir lá para que o sol possa te... Aí, pode beber agora, agora dá. Parar com a mão aqui. Pega essa tampa para mim, bem, né? fazendo um favor. Com cuidado. É de roscar. Olha, gente. Se falar mais alguma coisa? Olha que benção de Deus, que riqueza. Vamos lá? descer lá. Bom, agora nós vamos descer ali, porque tem um lugar ali muito bonito, que eles querem com o tempo fazer um churrasco, assim que o proprietário deixar. Não, mas deixa, assim, se Deus deixa? Creio ah, que deixa mesmo, tá mas bem? pede de embaúba, que já é mais nova, é mais nova, é, portãozinho de Balaúcio, muito bem feitinho, nos dando a boa vinda para que nós possamos... Adentrar esse lugar aqui. Ou oh, ali tem samambaia. Uma madeira legar aqui, muito bem cortada. E alguém. é, E alguém veio aqui, ó. Plantou uma qualidade de sisal. Eu falo assim porque eu vejo que o pé de sisal é desse jeito. Lá embaixo a cachoeira. E, e só vai descendo. Vou passar na sua frente, viu? Ah. Só vai descendo, descendo. Plantaram aqui uma. De pé te de te coqueiro aqui, e vamos descendo ó uhum. vamos que beleza hein moço uhum. meu papai que coisa mais linda primeiro, a uhum. pensa num lugar agradável gente Pensa, uma churrasqueirinha aqui, ó, chumbada no chão, soldada. Ó. No pé dessa serra muito graciosa. Muito graciosa. Ali tem um copo para quem quiser beber água. Aqui era uma antiga antena parabólica. Uma mesa. E aqui foi onde a Janaína já fez um vídeo. A desceu de ali, ó Eu aprirei né? de paraíso ó. Olha lá, meninas, lá beber uma aqui, ó Ah, é linda Que coisa mais linda Pera aí Quero filmar isso aqui primeiro que o pessoal vai ver novamente Aí, ó E olha só, pessoal O negócio é o seguinte, continua pra lá, ó e a, a como é pedra, né, Josué? Água limpinha, né? Olha a bifinha d'água. Que delícia, gente do céu. E tudo aqui que eu estou filmando para vocês, vocês podem ter certeza. Nessa parte onde eu estou aqui ainda, tudo isso aqui é natural, ó. ó. Isso aqui é tudo natural. Não foi o homem que fez, não, é da própria natureza intocada, né? Intocada. Aí, ó. Beleza, ó. É. Vai mesmo pra lá? Vou cuidar Cuidado aí, menino. Meu copinho vem As borboletas! Borboleta! Borboleta! Não dá para ouvir bem aqui, gente, porque o barulho da água é muito forte. Escorrega, hein? Escorrega. Rapaz, como escorrega? Mas é muito bom. Imagina isso aqui no verão? Sim, Vem tomar água. Imagina no verão? Delícia. Vem tomar água aqui. Nossa, meu Deus. Que que delícia, denso. né? Gente, vocês precisam vir aqui. Ó, a Neirce, a Vera Cruz, aquela senhora lá. A Geane, um Pedacinho do céu. A Geane, ó, Todos vocês. o Mário. É o Mário Nuno. Não, Mário Nuno. Você viu aí, ó? Olha que riqueza ó. aqui, ó. Onde é que Josué Janaína nos sai para passear? Calcula vocês, ó. Todos vocês inscritos no canal, eu gostaria muito que você tivesse com a gente numa situação dessa. Dá gosto, dá gosto. Tudo natural, que o homem não mexeu. Só mexeu ali, ó. Agora é a vez da Madalena beber uma água. Eu já bebi, né? Pra conservar a mais bela é? Joga aqui, Jana. Que lugar gostoso. Vou dar um tempinho aqui agora pra gente descansar um pouco. Cuidado! Não, quem vai dirigir? Pois é! <risos> Cuidado! Aí o Sodec vai ficar feliz da vida com aquilo lá, tá? Vai ser tá um presentão pra ele, não? É? Esse é o homem da idade da pedra, que usa a pedra como ferramenta assim, se não idade da pedra, você usa a pedra como uma ferramenta. Você usou a pedra como uma ferramenta, né? Ó, oh, é assim que ela nasce, ó. Ela nasce por.. Ela vai. É, é um.. São bu, é bulbos, né? Que fala? Não, é. Rizoma. Rizoma. É ela, ela vai seguindo a raiz assim, ó. ó uhum. E vai andando e vai andando Extensão. na pedra. Tá vendo aqui, ó? Ai, meu sogro vai ficar muito feliz, tá vendo aqui, senhorutor. Aqui, ó. Vou mandar o João plantar no fundo do poço. Ó, ah, tá vendo? Ó. Uma benção isso daí. Faz taquara, bonitinho. faz de tudo taquara. Olha para mim isso aí que ele vai plantar lá daqui quantos anos que eu vou saber. E então. seu Décio, eu tive o um carinho, o um pedido da Janaína. Foi, eu lembrei dele, ele precisa. De tirar essa semente, por assim dizer, essa muda de taquara, de taquara que nós encontramos andando na mata. Eu, Josué, Henrique e Madalena. Eu estou levando para o senhor que o seu plantar uma abençoada. Um dia eu vou morrer, mas a noite vai ficar lá. Amém. Se Deus quiser. Tá bom? A ferramenta aqui, ó, que eu usei, ó. Foi uma pedra. Uma pedra. Tá bom, Tudo. meu querido? Só não faz quem não quer. Estamos indo porque, infelizmente, temos que deixar o paraíso. Não que nós somos expulsos. Mas há tantas coisas para ser, serem feitas, por isso nós estamos saindo daqui agora. E ainda tem muitas maravilhas uma embaixo, para serem vistas. e os inscritos do canal do Cício e Madalena é o que nós gostaríamos que vocês quiserem conosco sabia? sim, mas é? não dá, Cícero é isso aí que a que beleza você é caprichosa, né, Júlia? é, muito isso aí é porque já é muito... ah, aqui tem um bocadinho é igual nós aqui, entendeu? que mora aqui, entendeu? porque é igual por exemplo, pessoal eu tenho acesso a tá aqui por causa do meu irmão se não fosse o meu irmão, já foi lá não dá você vir, eu não é. Não, não deixa Você vai levar pedra? Ah, põe essa palinha. Não, não, não. Não precisa Depois, se puder gravar. Qualquer coisa que não puder aparecer na filmagem, que a gente arregou do mato, né? Não, mas esse aí vai, vai pra ser. Vai né? pra ser plantado, tô tirando muda pra plantar. Pra aumentar isso ainda, não é pra deixar sem.. Lá vai essa pedra aqui que eu usei lá. Lavar bem lavadinho, é que eu vou levar de lembrança a pedra que eu tirei uma muda de taquara para o seu Deca plantar lá na, no sítio dele que ele não tem taquara lá, só tem bambu. E ele ainda chegou a falar para mim esse dia atrás que ele nem imaginava onde tinha taquara e nós achamos. Graças a Deus encontramos taquara. Vamos, minha preta, vamos? E o lugar aqui é assim, como vocês estão vendo, tá vendo? Olha! Olha que coisa mais agradável, aqui, lugar abençoado. E a cachoeira tá lá embaixo. Olha o barulhinho gostoso dela. E para tudo quanto é lago, tem... lado tem água, gente. Eu voltava a falar assim. E para tudo quanto é água, lago, tem... lagoa, lago. Para tudo quanto é lado tem água. Para tudo quanto é água, tem lá do, sei lá, não quebra a língua, hein? Cansou, nega? Tá. pouquinho? É, tá, me tá certo. É só uma água. Quer? Não, agora não, obrigado. Conforme ele vai caindo, né? vai caindo. O coqueiro vai deixando a sementinha cair aqui, ó. Vai nascendo, Outro, outro coqueirinho. E vai que vai, ó. Eu sou apaixonado pelo coqueiro. Mas eu queria ver o sonho de ver um coqueiro dando coco. Isso eu nunca vi. O coqueiro mesmo, verdadeiro, né? Você fala. O... Esse é o. Aquele vi. lá do norte. Ele dando coco. Veja aí, parece um pé de. Parece mesmo. Mas eu vou proteger essa aí? Não sei não, mas eu não conheço. Bom, pessoal. Nós agora chegamos já nosso, vou chamar de passeio, chegamos na casa da Janaína, deixamos ela lá, deixamos Josué, já estamos indo para um outro compromisso e estamos saindo daqui das terras do Seu Deca e por respeito à idade do Seu Deca, por respeito à idade da dona Sevilha, dessa vez nós nem mesmo nos aproximamos de lá, viu gente? Eles não falaram nada não, fomos nós que resolvemos não ir. Madalena também achou por bem. E deixa pra outra vez, né? Deixa para terminar tudo isso. Que a gente volta lá. Se Deus quiser, a gente volta lá, tá bom? Então estamos indo agora de volta pra cidade. Não pra cidade, né? Mas pra casa do irmão Zezinho, que é num bairro ali do lado do asfalto. Vai continuar a nossa luta. E em breve, com certeza, a vitória já foi dada virar Estamos descendo aqui esse pedacinho onde foi asfaltado. Que uma vez eu comentei a respeito. O redutor de velocidade aqui está alto, viu pessoal? Quem vir para cá um dia passear, prepara o fundo do carro aí. ó. Mas aqui nós estamos com a Export. Ela é mais alta, já não pega. frente tem uma fazenda, nós vamos passar do lado dela aí, ó. Uma fazenda muito antiga, mas não dá pra fazer matéria lá porque, por enquanto, o dono não autorizou. E como a Jana ainda tem mais amizade com o pessoal aqui do que a gente de fora, ela vai tentar um... um tempo aí pra ver se a gente consegue. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa fazenda aqui, gente, ó simplesmente linda, tá vendo? Só que sem autorização nós não podemos nem pensar em gravar. Tá certo? Então vamos retornar pra cá para o pessoal não, não achar que a gente tá invadindo a propriedade. É, invadindo a propriedade dos outros e tal, pra evitar conversa. Um lugar muito bom. O pessoal nunca viu a gente fica dando com a mão. Agora mesmo o rapaz acabou de me dar com a mão ali, ó. A educação... Esse pessoal aqui me encanta, viu? Eles vêm andando na estrada, de modo, de carro, de cavalo, a pé Você vai passando a gente dá uma paradinha para não fazer poeira Porque a educação também tem que ser usada nessas horas né? Ninguém gostaria de alguém passar a jogar poeira na cara Então de longe eu já vejo, mas a Madalena dá uma diminuída Para não fazer poeira, precisa ver como é que eles são Eles estão com a mão, perguntam como é que vai, cumprimenta, dá gosto, dá gosto mesmo que é o caso agora ali. O rapaz me viu, já deu um belo de um thiago. Olha um senhorzinho aí, ó. Isso aí tá... Eu vou até virar a câmera pro lado dele, ver se ele vai cumprimentar. Primeiramente, complementar. Ele tá indo pra moto, já não, não deu. Oi, tá Oi. bom? Aí eu... ele cumprimentou, mas não deu pra vocês verem, né? A moto que tava passando do lado, ele distraiu um pouquinho, mas cumprimentou, Já deu